Oi, águas cinzas! E não é que a lona do laguinho ainda não arrumou? tá vazando? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Muito bem-vindo, eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. Se tiver interesse em trocas um pouco mais aprofundadas, a gente está com um grupo no WhatsApp. Dá uma olhadinha no, no descritivo aqui do vídeo que você vai encontrar. Clica lá, responde o formulário, é rapidinho menos de um minuto você faz isso e já recebe o link para chegar no grupo. Legal? É, quem tem acompanhado as coisas aqui sabe do, do serviço lá na lona. Já vou adiantando. Essa lona plástica dupla face, ela é muito legal? É. Ela ajuda bem? Ajuda. É o menor custo-benefício que a gente. É o menor custo que a gente encontrou com o máximo benefício até agora? É mas precisa de uns cuidados extremados. O que, que tem aparecido no mercado aqui é lona de 200 micra. 200 micra é a espessura que está no limite inferior para você usar ela. Então, não recomendo. Se tiver uma lona um pouco mais espessa, 200, 250, 300 micra, mas parece que, que a indústria faz até 250, depois pula para 500 ou alguma coisa assim. Não sei, eu vou procurar saber melhor isso. Mas 200 micra ela é, é muito fina, né, acaba dando esses problemas. Aí a gente vai ver que essa lona que foi utilizada lá no laguinho deu mais alguns probleminhas, porque eu acompanho as coisas todas, estou vendo o nível do laguinho, o nível... a gente vai ver no vídeo. Legal? E aí a gente vai ver também que um dos passos que eu estou seguindo, são anos, né? experimentando, eu quero chegar num ponto de ter água potável ou quase potável a partir da água cinza. Vamos dar uma olhada. A gente vai observando e vai aprendendo. Aquele furinho na lona que estava aqui nesse pedaço, nós já consertamos. No entanto, a água desse laguinho está sempre naquele nível muito abaixo, muito abaixo não, alguns centímetros abaixo da saída que eu fiz ali naquele canto. E eu estou vendo que por mais que chegue água por aqui, o laguinho sobe, mas depois baixa para esse nível, o que me dá indicação de que continua o vazamento na lona. Alguns aprendizados. Essa lona de 200 micra, a dupla face, ela está no limite inferior do uso para esse tipo de, de situação. Porque ela é frágil demais e qualquer coisinha acaba dando um furinho. Por mais que a gente tenha tomado cuidado de colocar areia por baixo, né, colocar o bidim e tudo mais, não é legal, não é a melhor opção. Mas ok, a gente está aqui... Buscando mesmo o menor custo e o maior benefício que a gente consiga com diferentes materiais. É, a parte de baixo, o sistema de tratamento de águas pretas que a gente fez de ferro cimento, ele está lá pronto desde 2016 e sem nenhum problema. Perfeito, está né? trabalhando bem. Só que o ferro cimento sai muito mais caro do que a lona. Então, qual é a lona que a gente pode utilizar? No mínimo, no mínimo e com muito cuidado, essa lona de 200 micra. Se conseguir de 250, se não me engano, é o máximo que a indústria produz. E aí depois disso são lonas mais resistentes de 500, 800 micra, é, 1000 micra, que é um milímetro. Mas aí a trabalhabilidade dela já muda, ela fica mais dura, é mais difícil um pouco de trabalhar. Essas lonas aqui têm um custo legal, mas têm as suas restrições. Bom, voltando, continua perdendo água. Aonde é que está perdendo água? E eu fui buscar no entorno para ver o que pode estar acontecendo. E tempos atrás eu percebi que aqui o solo está mais seco. No entanto, para esse lado aqui o solo está mais úmido. Vou chegar mais perto para mostrar. Cavei um buraquinho esses dias aqui para observar o que está que acontecendo. Vamos ver se dá para mostrar. Olha só que está melejando água aqui. Ó. Do outro lado eu fiz outro buraquinho. Olha ali. Melejando água aqui também. E de, desse outro lado, dá para ver ainda melhor. Olha uma aguinha melejando por aqui. Essas coisas são muito legais porque vão informando a gente de algumas coisas. Primeira coisa. Esse aqui foi o pedaço que eu recobri com uma lona por cima, porque era aonde a gente estava chegando com a areia e com, com a terra vinda daqui. Isso significa que mesmo com todo cuidado ao despejar a terra e a areia por esse lado microfuros ou furinhos devem ter comprometido a lona. Por isso ela está vazando e está vazando, lógico, nessa altura. Aqui. Conclusão, eu vou acabar desfazendo todo esse pedaço para arrumar o furinho. Como é que eu vou arrumar? Provavelmente levantar um pouco mais a lona e aí resolveu o problema. Por outro lado, todo esse esforço que eu venho fazendo nesses anos todos, é no sentido de que eu ainda quero chegar num ponto de tomar meu banho lá em cima, dias depois descer e tomar a água do meu banho. Eu quero aproximar essa água cinza de uma água potável. Dá para fazer isso? Dá, o ambiente natural faz. Logo, eu vou aprender com o ambiente natural. E esse vazamento, o que é que ele está mostrando para a gente? Ou esse melejamento que tem aqui no solo? Ele está mostrando que é assim que acontece no ambiente natural. Isso daqui é uma mina. Ou é um exemplo, né está representando uma mina d'água eu já, já venho pensando de, de como é que eu faço essa água percorrer todo um, um pedaço debaixo da terra de maneira que eu possa ter a mina. Então, reproduzindo o que acontece no ambiente natural. E aí, a mina, a gente tem uma qualidade boa de água. Então, a pergunta é, será que eu deixo esse melejamento continuar e simplesmente coloco uma lona por baixo, deixo esse melejamento passar e ali na frente eu coleto essa água para ver como é que está que a qualidade dela. Então, vê que isso já é um, uma outra história que nós estamos inventando aqui agora. E que eu vou pensar se vou fazer ou como é que vou fazer. Se for fazer. Assim como essa lona. Essa lona aqui é do antigo sistema. A gente está fazendo aos poucos. né? Tá tirando ela aos poucos. Eu posso abrir isso tudo aqui. Coloco a lona ali por baixo. Faço essa água passar por todo esse pedaço aqui e aqui por aqui assim eu faço a coleta dessa água vou pensar a respeito fazendo a escavação desse pedacinho para ver a água acabei encontrando uns tijolinhos do antigo laguinho que tinha aqui uma minhoquinha passeando, outra minhoquinha por ali. Então aqui a gente volta mais tarde para ver como é que está a água, mas a gente percebe que aqui o barro está bem molhado, dando indicação para a gente de que vem vindo água ali do sistema. Legal, então se você chegou até aqui, muito agradecido novamente. Se inscreve no canal se não for inscrito, dá um joinha, um like, um gostei. Lá no grupo a gente está se organizando. Estou né? pensando aqui como é que eu auxilio a mais gente reproduzir é, essas coisas todas em suas casas, sítios, chácaras, fazendas. Né? Então, temos um déficit muito grande de saneamento no Brasil. E por mais que a gente faça, ainda tem muita coisa a ser feita. Então, se você conseguir, pelo menos a água da, da máquina de lavar aí na tua casa, se você conseguir fazê-la passar por um, um tratamento, já ajuda. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!